aqui lutando contra um golpe, tem trabalhadores do campo e da cidade que, tão, que estão se unindo contra o golpe que está em percurso pelo país e a gente está aqui para dizer não aos retrocessos que vêm sendo tramados, tramitados aí por esse governo machista, sexista, racista que não tem como pauta o povo brasileiro, que vem cada vez mais sendo esmagado por esse golpe, por esse governo que está aí. <risos> esse governo golpista, temer, ele não é aceito, né, pela população. Esse governo, ele é, foi uma conspiração. Ele foi é, chegou ao poder por meio de uma conspiração que, por incrível que pareça, tem a justiça brasileira é, no meio dessa conspiração com a elite agrária, é, com grandes empresários contra a soberania popular. De estar aqui hoje nessa caminhada é porque o Temer já entrou tirando os direitos nossos. Então, eu acho que se Dilma está lá, se Dilma está lá, foi o povo que colocou. Isso é uma injustiça. Isso é uma injustiça, é um golpe do que fizeram com Dilma. Nós, das comunidades tradicionais, nós quilambola, achamos isso muito errado. Então, Dilma, nós, você tem o nosso apoio. Dependendo do que vier, você tem o nosso apoio. Quilambola organizado jamais será pisado. O levante popular da juventude, estamos aqui hoje ocupando as ruas de Montes Claros pela democracia e contra o golpe, principalmente contra a retirada de direitos da classe trabalhadora e da juventude, das mulheres, da população LGBT e negra. Fora Temer, não há o golpe e nenhum direito a menos.